aí, queridos, vamos para mais uma viagem? Deixando a casinha aqui em Brasília e vamos viajar pelo centro-oeste. O nosso destino hoje é a Chapada dos Viadeiros e é claro que vocês vão comigo. Vamos embarcar. Vamos de carro dessa vez. E o meu companheiro nessa viagem é irmão, o Guto Frequentador já da Chapada há muitos anos, né? Há bastante tempo O que, que você gosta de lá? O que, que é bacana de lá? Ah, é cachoeira, né? É rio, pra você Tomar banho mesmo e sentir A água batendo nas costas Deixar tudo de ruim, né? Deixar tudo de ruim da cidade grande pra trás E dar uma renovada no, Nas energias Eba, vamos nessa, quem não precisa, né? E sair um pouquinho da cidade e, e curtir esses, esses, esses ares diferentes, né? É o celular. Sem <risos> contar a, a mística. Ai, olha, de, é, ó, é mesmo. O paraíso e os cristais e tudo mais. Tem a mística toda, né? Sim. É que a gente vai explicar. Então, esse lance aí que ele falou do, do ponto esotérico realmente é uma das grandes atrações dessa região por dois motivos. Um, porque ele está no Paralelo 14, é uma linha imaginária que passa também por Machu Picchu. Então dizem que por causa disso aparecem ETs, é um local provável para OVNIs. Isso. Você já viu algum? Não. É, a não, mas tem coi... muita coisa, inclusive tem o Vale da Lua também. Vale da Lua, exatamente, que a gente, que a gente vai, vai conhecer. Que aparenta a superfície lunar. Isso, né? por isso que chama Vale da Lua, né? É um lugar bem diferente, uma formação rochosa muito diferente. É. O outro motivo do esoterismo é essa placa de quartzo, que existe lá, uma placa enorme de não sei quantos quilômetros, Sob o solo, obviamente, e que isso daria uma energia especial a toda aquela região da Chapara dos Veadeiros. Bom, vamos lá, ver se a gente vai se energizar e quem sabe ver um OVNI também. Hã? Opa! <risos> de Portugal para comer a coxinha sem massa. É boa? Nossa, uma delícia. Ah. Uma delícia, tudo daí, ó, a, a, a, eles que criam aí os galináceos. Ah. É, é tudo local. É tudo local, milho, Maravilha. a, a coxinha, é, ó, uma delícia. Ótimo. E é sem massa, dá para você comer umas 5, 6. Ah, tá. <risos> boa Tô, desculpa. <risos> Vamos lá conferir. É aqui que vende a, a famosa coxinha? E a Pô, coxinha sem massa? Sem massa, massa fininha, da hora. Ah, essa aqui, olha. Hummm. vou é experimentar. E aí? Eu vou usar essa pra gente E essa coxinha aí nasceu como? Essa é a minha esposa que... Inventou. Que inventou, né? nem tanto, né? Que adaptou, é, né? Adaptou. Porque é, é, por aí é muita massa e pouco recheio. Hum. E aqui é o contrário. É muito recheio e pouca até a casquinha mesmo para segurar o recheio. E o pessoal vem uh, comer muito aqui? Hum, é famosa? famosa. Ficou famosa, que maravilha. Nossa, maravilhosa. Eu falei que estava para comer círculo, não falei? Hum, hum. De uma vez veio aqui uma repórter de, do Correio Brasileiro e olhou assim, ah, que coxinha gostosa. E chama só uma coisas que eu vou tirar o, o retrato e fazer a matéria e fez. Hum botou jornal, mas a pessoa que... Esse vai pro YouTube, é? sabe o YouTube? Não. Opa, o seu Zé Maria não conhecer o canal, tudo bem. Agora você ainda não se inscreveu? É só procurar Luciana Liviero no YouTube ou já digitar direto youtubecom youtube.com.br Gente, então, tava aqui perguntando pro seu Zé Maria se tem sinal de internet. Não tem internet na cidade? Não. Mas aqui, como é que vocês se viram? Vocês não têm WhatsApp, essas coisas? Não. Sabe o que, que é? Maravilha? WhatsApp? É. Ah, mas não tem. Não. Acho que eu vou mudar, vou mudar pra... pra cá. É, Vamos mudar tá pra cá, eu tenho WhatsApp. Vamos dar pra... Alternativo, né? Vamos dar uma voltinha aqui pelo local. Olha só, gente o tamanho da abóbora. Uau! Nossa. Olha aqui. Olha minha mão olha o tamanho da abóbora. Se a José Maria falou que não tava tá vendo não, é né? só para exposição, é da produção dele. Tá orgulhoso em mostrar. Olha aí, que o Guto falou sobre os garinaços, não era mentira. A Nossa notícia é aqui na rádio local que é que o cara de caiu do cavalo, o que nosso foi atendido por volta equipe de emergência. Bom, se você decidir que você vai passear a cavalo, obviamente a gente recomenda que seja em áreas apropriadas para isso, em animais preparados para isso, bem alimentados, bem tratados e bem cuidados para isso. Agora enfrentar a estradinha de terra. Essa aqui é a Vila de São Jorge. Chegamos aqui na pousada. Olha só o visual. Que delícia. E olha aqui a pousada. Uma piscinona ali, delícia. acabou de chegar, nem deixou as coisas na pousada, mas já veio aqui pra principal uma das atrações da Chapada, que é o famosíssimo Vale da Lua. Pega uma estradinha de terra aqui, ó, e vamos embora. chegamos aqui toalha necessário já que nós vamos a cachoeira certo outros itens necessários tênis para fazer as trilhas caminhadas roupa leve protetor solar ao solzão uh, repelente sempre é bom e dinheiro para pagar porque tem entrada é. Vamos lá? Vamos conhecer o Vale da Lua Maiozinho por baixo hum, Já preparada Tem que ser assim Prática Apesar que tem a mochilinha aqui, né? Com alguns outros itens Olha como é que é o terreno, é Terra pura, terra e pedra, né? Terra e pedra que lindo! E aí a gente já vai vendo, né? Essa coisa das pedras mesmo, olha! Já vai mudando! Olha que lindas as flores! Que do cerrado, ó! Coisa bonita! Outras duas coisas importantíssimas que eu esqueci de citar. O chapéu é essencial. E água durante toda e qualquer caminhada, por mais curta que você pense que vá ser. Leva uma aguinha. Tá ouvindo o barulho da cachoeira? Gente, esse aqui é o Vale da Lua e vou te falar o mais incrível, vocês perderam o meu primeiro mergulho. Acredita que acabou a bateria? Essas coisas acontecem né? Acho que eu vou ter que entrar de novo né? Eu já estou aqui na pousada, na rede, e uma delícia ficar só ouvindo o barulho do mato. É coisa que a gente tem saudade e nem sabia, né? Confira também aqui no canal o um vídeo sobre as trilhas e cachoeiras do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ah, e não vá embora sem deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no canal. Te espero por aqui.